Olá, pessoal. Antes de fazer antes de vocês verem esse vídeo, eu vou dar um pequeno contexto. Para quem não sabe, existe uma comunidade do YouTube chamada YouTube Poopers, que são basicamente pessoas que pegam vídeos que gostam né, e fazem algumas modificações. Mas eu achei no meu Google Drive meu primeiro YTPBR. Para quem não sabe, e precisa um TPR, basicamente só uma zoação feita com remix e outras coisas. E eu achei. E pra quem não sabe, eu não fiz isso virtual. Eu fiz em live action com os meus bonequinhos. Ficou um lixo. Ficou. E hoje eu vou reagir com vocês, porque eu não me lembro de nada. Literalmente nada. Então hoje você vai ver comigo, nesta maravilha de 2019. Nem faz tanto tempo, mas faz uns 3 anos. Tchau. Gente, tô aqui falando pra dar um pequeno aviso. Que o negócio, ele ficou com eco. Porque na edição eu não consegui fazer preciso. E por algum motivo estranho, deu eco. Mas se vocês quiserem ouvir direitinho, é só acessar o link na descrição para ouvir o negócio. Tchau. Próximo aviso. Ah, pessoal, se vocês quiserem ver o meu vídeo, eu vou deixar o, o link dele no Google Drive E lembrando, são dois, não vou fazer esse vídeo, então vai ser, esse vai ser o parte 1 E depois eu vou fazer o parte 2 Iria ser legal se eu fizesse live, mas eu nunca fiz live em nenhuma plataforma desse tipo Tipo assim, tipo reagindo, nem no Youtube, nem no Twitch, nem no Facebook, nem nada então, eu tava querendo ver se, tipo assim, conversasse com meus, com meus pais e eles deixariam. Mas, provavelmente não. Eu vou ter que procurar uma coisa legal. Então, veja o vídeo. Tchau. Amiguinhos, hoje a gente vai ensinar uma brincadeira muito, mas muito, mais muito, Uma brincadeira, mas muito, muito. Mais muito, mais muito, mais muito. E era tudo live action. Muito. Legal! Nescau. Então, eu, então, eu o peguei! O do nossa, a bosta do voo da Rio. Ah, eu tenho o dadinho! Biel! Eu tô com medo! Tá com medo! Eu achei! Fungos! Ah, lembra-se de ler um negócio de zumba da minha mãe? não muito não não que O ele é? Eu, que... Eu tenho... um um muito amoroso, ele falou? É. Sabe? Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, misericórdia. Sabe misericórdia. Não. <risos> que ah, susto. ele tinha me dado um hum. negocinho. Esse negocinho, Esse negocinho tinha, tinha o nome de trouxa. Trouxa. Trouxa. Ele pra edição de... colocar ah, essa imagem. como botar que é lindo. lindo. Vídeo Ah, é que eu não botei Que não dava pra editar Eu suei comigo mesmo A Música é triste do Apenas um Show